Agradeço muito ao meu senhor e vou atrás do meu porque sou vencedor Fechou, cala na boca desses falador, Falso, tentou me atrasar mas só me motivou E quem diria, O moleque desacreditado, hoje toca o canhão na quebrada Enfeitado, sempre posturado, assunto comentado entre as gatas. Mudada. Quem diria? O moleque desacreditado hoje toca o canhão na quebrada. Feitado, sempre posturado, assunto comentado entre as gatas. Coloqueiro que fez dinheiro cantando por onde passava. A vida deu uma mudada. Eu vou na fé consciente. Deu sempre na frente na hora de agir. Já foi do com minha mente. Moleque carente voltou a sorrir. Eu vou na fé consciente, Deus sempre na frente na hora de agir. O tempo educou minha mente. Moleque carente voltou a sorrir. Ilumina, iluminado, eu sentia que eu era do início quando eu comecei. Vi os menores na favela no 12 de peça, mas graças a Deus não entrei. Segurando a mão do pai, eu não caí pra trás, muito menos parei. Hoje eu sou motivação pros menores do moão, sonhar em vencer. Mas ô oh pai, livre todo de parceiro, do laço, do passarinheiro que vem. Na maldade, na crocodilagem, querer te chamar de parceiro não Falo de grana, grana, matou vários no morro. E nem de fama, fama engana e luz de vacilão. Monstrão pra mim não porta peça, ele porta visão. Que a estrada é linda, mas se atenta que vem caminhão. Mostram pra mim não porta peça, ele porta visão Que a estrada é linda, mas se atenta que vem caminhão Pai, daqui de baixo eu te peço desculpa Daí de cima olha pro meus parceiros Que aqui tá foda por hora é só luz Mas com toda a vonança chuva vem primeiro Pai, daqui de baixo eu te peço desculpa e de cima olha pro meus parceiros Que aqui tá foda por hora é só luz, Mas com toda a chuva vem primeiro E vários malandro bom em busca de dinheiro Perder a liberdade E vários que nem emoção com a peça na mão Só fazer plantagem E minha mãe na oração pedindo proteção Na madrugada até tarde Pra me livrar do perigo do inimigo Oculto e da crocodilagem E eu vi o meu antepassado contando, explicando Por isso mesmo que eu aprendi Que se tiver cansado, batalha dobrado só pega em Deus, vou conseguir Que o caminho é estreito e tá cheio de maldade Só louco e doido, sem postura nenhuma e que tem parasita de montão Que vive pousado e nada muda e até mesmo na diversidade Deus foi me mandando uma mensagem Dessa vez eu parei pra pensar Parei pra analisar Deus parceirão onde que foi parar Faz o seguinte mãe, faz uma oração Pra quebrar em vez de todo mal olhado Pede pra Deus há o meu caminho Tira de perto de mim, todos e cada vez na Uma mãe ajoelhada na proteção o Coração forte, não conto com Deus Eu não conto com a sorte, pega a visão Vou de Pinote, dos vacilão Boa da sorte, vou te buscar Inveja, nem tenta aguentar Os maloca brilhar eu tava municiado lá em casa Só de música pesada, vagabundo não deu nada Falou que o sonho não ia virar Mas se tem pele, já quer encostar. mas incentivo é de antes que venha voltar Inveja, sai pra lá eu sou luz, vou decolar Quando você O foguete verde Na sua rua é crazy Não acha que a sorte foi de Pode avisar Tô lá, na favela vendo Salto lá meu tá, morro pelos meus Sou forte, mas choro, tô falho, mas oro a Deus, imploro que olhe por nós Meu filho de colo, Pensei, vou pro corre do céu, vem socorro, aguento um pouco mais Sou pegador, sim, mas não vacilador, se não é Deus por mim, eu não tava aqui, ei, sua mão me guardou Passei pelo vale e sobrevivi Todos momentos ele tava presente Não posso te ver mas posso te sentir Vim de uma família crente Escolhido desde o ventre Muita paz e Deus na frente É cair no que se aprende Não morreri Enquanto a promessa nós cumprir quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não, ou tenha fé, a fé de campeão Não morrerei, enquanto a promessa nós cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não, ou tenha fé, a fé de campeão Deus, que mistério Senhor o tempo para falar comigo, me diga que eu tô acostumado a mandar sua marcha pra cima E às vezes me falta uma palavra do Senhor, do Senhor Uma vez tive um sonho sinistro, pesado, chega a arrepiar Vou falar pra você que nem sempre vai prevalecer a vontade que meu coração sente E me via deitado no chão machucado, dentro de um vagão todo quebrado E na outra mão tem cheio de luz passando bolado bem do meu lado Aviso de Deus Vou tomar cuidado com quem anda do meu lado Chamado meu, Buscai pelo Senhor enquanto se pode achar Aviso de Deus, vou tomar cuidado com quem anda do meu lado pra não trepidar Chamado meu, buscai pelo Senhor enquanto se pode achar 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 Sede sóbrios, vigiai-vos, porque o diabo vosso adversário, o meu inimigo, teu inimigo Andem de redobra mando como leão buscando a quem possa tragar. Mas Deus é misericordioso, meus parceiros, minhas parceiras. Muita fé.